1. Frutas cítricas Frutas cítricas, como laranja, acerola, kiwi, tomate, além de brócolis, couve e pimentão verde e vermelho, são ricos em vitamina C, antioxidante que aumenta a resistência do organismo. 2. Vegetais verdes escuros Alimentos como brócolis, couve, espinafre são ricos em ácido fólico. Nutriente auxilia na formação de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo e também pode ser encontrado no feijão, cogumelos, como o shimeji e o shitake, e a carne de fígado. 3. Alimentos ricos em zinco: carne, cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico são ricos em zinco, nutriente que combate resfriados, gripes e outras doenças do sistema imunológico. 4 oleaginosas além de zinco, as nozes, castanhas, amêndoas e óleos vegetais, de girassol, germem de trigo, milho e canola, são ricos em vitamina E. Ela é benéfica, principalmente para os idosos, agindo no combate à diminuição da atividade imunológica por conta da idade. 5. Tomate rico em licopeno, o tomate é forte aliado para combater doenças cardiovasculares, removendo radicais livres do organismo. Esses compostos aceleram o envelhecimento celular e deixam o corpo mais propício a desenvolver doenças. 6. Alimentos fonte de ômega, o ômega 3 presente, por exemplo, no azeite e no salmão, auxilia as artérias a permanecerem longe de inflamações, ajudando a imunidade do corpo. 7. Fontes de antioxidantes a castanha do para e cogumelos, como o champignon, contém selênio, um forte antioxidante que combate os radicais livres, melhorando a imunidade do corpo e acelerando a cicatrização do organismo. 8. Gengibre rico em vitaminas C, B6 e com ação bactericida, o gengibre vai além de ajudar a tratar inflamações da garganta e auxilia nas defesas do organismo. 9. Pimenta pimenta é fonte de metacarneto, substância que se transforma em vitamina A, nutriente que protege o organismo de infecções. 10. Eugurte. O consumo regular de iogurte ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, chamadas probióticos. Elas são verdadeiros soldados lutando para expulsar do organismo as bactérias ruins. Esses micro-organismos contribuem para aumentar a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não nos faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas. 11. Alho. alho, além de trazer um sabor delicioso para os mais diversos pratos, reduz e ajuda a diluir o muco nos pulmões, sendo eficaz contra tosse persistente e bronquite. Inclusive, o alho pode ser consumido junto a antibióticos. Por ser rico em vitamina A, C alho é um forte aliado para reforçar o sistema imunológico. 12. Cebola A cebola é rica em substâncias anti-inflamatórias, antivirais, antiparasitárias, antibacterianas e antifúngicas, como a alicina, que ainda reduz o risco de alguns tipos de câncer, como o de boca, laringe, esôfago, colo, mamas, ovário e rins. Por isso, é um ótimo remédio para afastar gripes, resfriados e infecções em geral. 13. Geleia Real A geleia real é um superalimento recheado de nutrientes, fitoquímicos e antioxidantes, e esta composição química notável é a responsável por seus inúmeros benefícios à saúde. Ao ser consumida em jejum, ela aumenta a imunidade por conter altas concentrações de vitaminas, principalmente a vitamina C e do complexo B.